Oi pessoal, eu sou o Otávio nós estamos montando uma PrinterBot No nosso último passo, no passo 17 Eu falei que eu ia encaixar a correia aqui Numa peça que estava voltando, pois é Descobri a pecinha que é essa aqui, ó, 1101 Lá atrás, era pra gente ter encaixado ela aqui E eu dei bobeira e não encaixei então agora o que tem que fazer? Tem que desmontar esse pedaço para colocar essa pecinha. Então vamos lá. Não tem mais parafuso nenhum prendendo, mas essa é aquela peça que eu prendi com a morsa, né? Ela está bem justinha. Tinha aí soltou. Aí a gente vem com a peça que faltar Vamos ver um zero um. Thank yeah. you. Yeah. Foi bem mais fácil que da outra vez. Hein? Agora sim, eu vou pegar a correia e passar esse por esse aqui, estreitinho. Agora eu mostrar qual é isso. Na verdade, sabendo que ele ia passar aqui, e tendo desmontado só para colocar essa peça, daria pra ter passado ele primeiro mas tudo bem e depois encaixado a peça mas agora tá aqui ó consegui puxar e aí ó a correia já opa dá pra esticar ela bem aqui ó então ó o nosso carro vai correr aqui ó por essa correia bem justinha ó Legal, legal. E o fato desse buraquinho ser justinho ajuda a manter a correia também justa. E aí, nos comentários do site, eles reforçam bastante assim que uma correia bem justa é o segredo para uma boa impressão. Então, vamos puxar aqui o máximo que a gente conseguir, colocar para cá e puxar de novo, colocar para lá, puxar de novo. Então estou fazendo bastante força aqui. E aí aqui... Vou mostrar para vocês, ó, tem outro buraquinho do lado. Né? Vou tirar essa luz para Então aqui tem, além do buraquinho onde passou a correia, tem mais esse segundo buraquinho aqui, e esse buraquinho seria, é pra gente passar a abraçadeira, na verdade tem dois ó, tem um bem aqui encostadinho no canto e outro aqui, Tá vendo aí? Então a ideia aqui é a gente passar a abraçadeira por esses dois buraquinhos, Assim. aí eu desço a correia para cá bem esticadinha, né? Dá mais uma puxada e aí a saber aqui puxar aqui olhar pelo outro lado vendo aqui a correia passando dentro do pelo eixo do motor aqui ó, e, ó. pra mim tá legal Então, ó, nesse passo a gente fez prendeu a correr para ela ficar bem justinha assim, firme Vou. depois a gente pode até cortar a sobra dela aqui cortar isso aqui e no próximo a gente vai colocar uma sonda do alto level, é uma, um sensor para dar o nivelamento aí da cama da impressora no eixo Z a gente vai olhar depois no próximo vídeo Beleza? Valeu gente!